E aí pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Marco, como vocês estão? Vamos dar continuidade aqui a nossa sériezinha de Left 4 Dead Passamos a campanha do Shopping da Morte E finalmente alcançamos a passagem Quantos capítulos temos? Vamos ter três capítulos nessa campanha Margem do Rio Subsolo E Porto Então animados eu tô cara aí ah, eu pegou personagem errado eu peguei personagem aleatório não mano eu quero eu gosto do eles F nobody survives forever Midnight Riders tô buscando aqui por alguma coisa engraçada Parece que é uma gangue, um, um, uma gangue de motoqueiros. Isso aqui são músicas? Não sei. Pô, Left 4 Dead é muito bom. Cafézinho, ó. Tá aqui já esfriando. Quando ele esfriar, vamos começar a tomar, né? Não gosto de tomar hey, café, gente. Hello there. You essa mina? Zoe. Eu acho que ela é do grupo do Bill, uh, né? It goes under the river. Ok Ah, eu tô com Ellis. Meu Deus, que cagada! Hey, Nossa, um jogo maravilhoso, gente. Pera aí, vamos ver o FPS como é que tá? Eu espero que, que o jogo esteja na, numa qualidade não tão alta. Pra não ficar com aquela travadeira música, né? Aqui já tem alguns zombas. A gente vai dar cabo de todos eles Temos aqui Esse carro Que tá com os farol ligado Não quebra Esse foi o Ah, tem, tem coisas aqui Tem armas É, não tem mais nada Esse foi o carrinho que a gente pegou do shopping Que da hora, né O efeito da chuva tá meio estranho Tá deixando tudo meio enevoado Alice, eu realmente <risos> acho que o carro vai ser ok. Alright. O carro vai ficar bem sem assim, eu que esperto. Será? Olha quantos zumbis, gente. Olha, aquele ali tá com um kit médico nas costas. Vocês viram? Ai que, que susto! O que é isso, gente? Reload! Esquivei dele! Cuidado com o quê? Reload! Que é isso? Tive um barulho. É um jovem Olha ali, ó. Little guy, dead, Reload. dead guy. Opa. Quanto zumbi, gente? Opa. Gente, zumbi de onde? Nossa, olha eles vindo ali, Vem pra cá, vem pra cá, galera. Porrada, porrada, porrada, porrada. Nas costas tem! Ah meu Deus! Oh, dá pra gente vir aqui Opa Guys um caçador Reload Não, não. É um que tá pegando ela. Ok Eu só achei ele as custas de fuzilar o... o Nick Eu não consigo subir mais Ferrou A gente vai ter que... Aqui é o a único a única caminho que resta Tem um burro Eu quero saber onde é que tá esse burro Aí ah, ele ali, ó Vocês ouviram um barulho de... Tipo uma bruxinha Dando um gritinho Gente, eu tô perturbado Cadê o gorro? Tá naquela direção. Gente, eu tô preso? Tá, gente, deixa de... de O é Cara, você entra na frente do tiro. Ele fica bravo porque eu atiro nele. Temos aqui um caminhão. Não dá para passar aqui. Dá para passar por baixo aqui, ó, gente. Não, não dá. Reloading. Aqui minute, fermo. I hear a charger. Let's go through this storm. Tem uma saída só. Batidas na porta? Hum. Tô, eu, eu ouvir o esmagador, hein? Que isso gente? Não posso entrar aqui. I'll take this one. Taking the machine gun. Weapons over here. Yeah, Midnight riders. The best pyrotechnics. Touring rock. Ah, essa é a banda que ia tocar no show de rock. A última fase que eu joguei desse... Sai! Meu Deus. Não, os caras querem me matar, velho. Nossa, era só eu ter corrido pra frente também. Então, a última partida que eu joguei desse jogo foi no show de rock, que é um inferno. não tô gostando desse barulho. Vamos não! Que susto! Esse golfo ele vai vomitar em mim. Brotou um zumbi ali. E aí, guys Vamos ver o que tem naquele baú ali Uma matemática muito louca ali no No treco Nossa, o zumbi caiu deitado Ah, não, isso aqui não Meu Deus, que susto Movolotes? pau da alegria, alcancei a conquista Opa E aí, é esse negócio de ataque iminente Gente, que merda de cremeção é essa? Volota os zumbis, cara. Tá pegando fogo no prédio. Ferrou. Mais um baú. Esteroides. Ah. Puta que pariu. a Covid de volta. A gente não se livra dela. Cadê? Tem mais? Tem. Nossa, mano. Não dá pra enxergar longe. Beleza. Aqui não tem nada. É pra.. Desmagador, hein? Zumbi é normal? É normal. Reloading. É suave. Hein? Valeu, guys, por me proteger. Olha o zumbi sentadinho. Que bonito. Tem um golfo em algum lugar aqui. As passarelas não dá pra entrar nesta. O falando tá dentro dessa casa. Gente, que agonia, gente. Que isso? Nossa, isso aqui tá meio. Tá me dando cagaço, velho. Ai, é um tanque! Oh! oh, no. oh, no. oh no. Meu Deus, só sobrou eu! Oh, Se eu cair, acaba a esperança. Meu Deus! Ele matou? Não, ele matou meu colega? É isso, gente. Seria trágico se não fosse cômico. Já é volta aí, tá? Tá, pessoal. Chegamos lá na, na parte que a gente morreu. Você é especial, cara. O cafezinho já tá bebível. Essa língua não pode ser queimada, senão. Muitas pessoas que necessitam dela vão acabar sofrendo. Voltamos pro gamer. Agora que eu sei que vai ter um esmagador aqui, isso se tiver ele novamente? Esmagador não, um tanque. Que isso? Nossa, tá estranho isso aqui. Barulho sinistro. Ah, é o vento. O vento parece um monte de mulher gritando. Zumbi, sei lá. Então, pessoal. Ali é o esmagador. O que é isso? Agora que eu sei que tem um tanque por aqui, eu vou utilizar o esteroide. A aqueles uniquindinhos que tava doendo aqui. Gol foi em fúria. É, o esmagador sumiu, né? Esse carro tem alarme. Putz, vamos ter que passar do lado do carro que tem alarme. Bruxa, como as experiências anteriores mostraram, é só ignorar ela. We can cross over up here. Mataram o buff. In the apartments. Entrar nos apartamentos. Essa porta fechada aqui, gente. Aí, Jockey. um jockey mesmo. E eu quero saber também o que aconteceu com a bruxa. O que foi uma bruxa falando? Esse refletor me lembro de Project Zomboid. Bem da hora, né? O que, que a gente vai... As escadas? Pera aí, pera aí. Pera aí que a gente é zelutinho Tem que ver o que tem uma pistola, mas eu não quero trocar a Desert que eu peguei logo lá no começo. Quando eu recomecei a partida teve novas armas para pegar a Desert era uma delas. Ah eu subi eu não já tava aqui em cima? Ah não não tava. Que isso? Calma, Deixa a galera aí. Eles vão matar os invis. Ô oh, galera, mata os que estão vindo pela direita, pelo amor de Deus. Meu Deus. Eles não são inteligentes. Dá para vacilar nesse ácido aí, quanto mais você fica, mais, mais dano ele dá. Oh, um MP5! É isso, um MP5. Não, eu acho que isso vai fazer. Sim, sim, sim. Você tem um charger. Que tem aqui do lado. <risos> Bora! Eu acho que a gente tem que vir aqui nessa. Me pegou. Ó, oh, louco! Ajuda, pô! Ajuda, velho! Ajuda, só meter tiro! Véio. Não! Não! Não, ele tá acabando com minha bunda! sofrimento gente vocês viram isso e aí será que alguém vai me curar me cura aqui vem valeu cara put é foda né oh yeah ele tá acabando com minha bunda mano meu Deus Que isso como que eles chegaram tão rápido será que eles vieram por onde esta é uma pergunta que eu acho que não teremos respostas Vocês lembram que a gente ouviu o choro de Tem uma bruxa chorando por aqui Cadê essa cuspidura? Aston meu amigo, tá sinistro no jogo, na moral. Pessoal... Oh, meu Deus! Que isso? Olha esse caçador voando. Eles estão ouvindo o caçador que está aqui na frente, mas eu já estou ouvindo a bruxa há muito tempo. Dinha, será por que, é que a bruxa chora Ok! Eu esquivei dele, ele simplesmente fez uma curva e veio pra cima de mim. é porque é, que é a minha bunda. Um tanque? É um tanque? Bora ver agora, vagabundo! Agora eu tô. agora eu tô. Bombado agora. Bora, bora, bora, bora, Vem, pode vir, pode vir. Vem, vem, vem. Eu não caí não. Agora eu caí. Deixa eu carregar a arma. Cadê o... Cadê o Jockey? Little guy, eu... Onde está as estelas guy? Meu Deus, acabei me... Acabaram de me curar, cara. Pô, galera. Então chegou o tanque. Tem que ter esteroide, velho. Se não tiver é, é base. Oh meu Deus! Por que, cara? Por que, que esses bichos gostam tanto de pular na minha cabeça? Pelo menos os zumbis se sentem atraídos pela minha cabeça, né, cara? Pelo isso. foi mal, foi mal. Tá, ah, chega, chega, chega, chega, chega. Bora, bora tentar avançar. Deixa esses zumbis virem. Virem. Pra cá. Ó a cuspidura ali, ó. Pena que... Me ajuda, guys.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 você tem que ir para o outro lado. Ok, escuta-me, jackass. Lower the goddamn bridge so we can drive our goddamn car across. Há um de vocês que não é um assalto? Eu não acredito nisso. Vamos, Rio Charming Nick. Cara de sofrimento aqui, cara. Cara de sofrimento puro. Eu vou desistir de jogar esse jogo. Pessoal, chegamos. Pegamos aqui agora o, o M16, né? Tá vindo a turma. A carreta do fracão aí, ó. Tem que de alarme? se agora a gente não incomoda a bruxa eu não vi... eu realmente não tinha visto que eu, t... que eu tinha atirado na direção dela eu vou tentar identificar ela logo para eu nem chegar mais perto dela tá nossa tem algum Eu achei que tinha um caçador, mas tinha mesmo o Nick matou. Vamos ver. Eu acho que não tem mais tanque aqui. Ah, na hora que eu tava vindo pra cá, apareceu um tanque dentro da loja de arma, cara. Da loja de arma, Da loja de bebida. E aí a gente matou. Vamos tentar não incomodar a bruxa. Me ajuda, gente. Me ajuda, gente. Nossa, mano. Eles gostam de mim, né? É bom você se sentir importante assim. Reloading! Tem algum bicho grotesco. Aqui. I'm a e isso era um casamento, né? Olha a noiva aí. Nossa, será que ela... Nossa, pessoal, será que ela foi deixada? Foi mal, bruxa, o nega, o nega. Fica aí, fica aí, fica aí, fica de boa, fica de boa. Fica de boa, não vou te incomodar. Reloading. Olha só, será que ela foi largada mesmo? <risos> Bem da hora, né, wait. Tem um burro. Ó, oh, a gente vai ter que passar por onde? A gente vai ter que passar por ela? Acho que não, né? Caralho, a gente vai ter que passar por ela, maluco. Como é que eu vou fazer pra passar por essa bruxa, gente? Me ajuda. Cara, eu tô no último pente. Segura na mão de Deus e vai. Meu Deus. Ela tá atrás de mim, né? Sai, sai, sai, sai. Meu Deus! Socorro. Música triste do Naruto. Tchuru! Desolado Sem esperanças mais de De redenção Pessoal, voltamos, tá? Será que agora a gente vai conseguir? Eu não estou de desistir fácil, tá? Agaço, mano. Sai da frente, sai da frente, coach. Olha os convidados do casamento. Reloading. Through this park. Ai, cacete, mano. Eu tô vendo que a gente vai ter que matar essa bruxa, velho. Na moral. Pior que eu não consigo enxergar ela de longe O que tá acontecendo? É, Será que eu vou conseguir, tipo... O gofo Oh. Reloading here. Mark any of you vampires tell me this boy. No. Can you load the bridge? Sorry, can't. Shit. Okay. Yes, we Francis. Vampiros existem. pessoal e agora o que que eu faço? Que que eu faço? Só eu morri, cara, mas eu que sou o mais importante não poderia morrer. Sei lá, talvez eu deveria atirar e sair correndo, mas da última vez não deu certo. Não, eu tô perdido. Eu tô triste já. E aí, pessoal? Dessa vez eu peguei uma katana, bicho. E com a katana a gente... Ó! Oh. Bala de fogo! Será que vai ser assim que eu vou matar a bruxa? Vai ser assim que eu vou matar essa bruxa, cara. Então, galera, eu peguei uma katana e usei um esteroide e matei um tanque rapidão, cara. Um esteroide não, adrenalina, sei lá. Bom, agora eu tô com bala de fogo. Não é possível que a bruxa vai aguentar tanta bala, né, velho? Pelo amor de Deus. Não é possível que essa bruxa vai tancar a bala de fogo. Poxa, pessoal, se eu não conseguir agora, eu, eu, sinceramente, eu vou ficar muito abalado psicologicamente. Eu não sou de me abalar... Ô oh, galera, economiza as balas de fogo, pelo amor de Deus. Eu não sou de me abalar fácil. Mas, cara... Eu tô ficando abalado já. Na moralzinha. Tá safe? Deixa eu carregar a desert. Mano. Aqui é o local mais longe que eu consigo ficar dela. Cara, aqui é o local... É o melhor local pra eu atirar nela. Ok, o que eu faço? O quê? O que eu faço para matar essa bruxa? Amigos, dessa vez eu peguei munição explosiva e tô com essa metralhadorazinha. O que, que eu pretendo here. fazer, mano? Eu pretendo passar correndo pela bruxa. E aí Vai vir hordas pra cima de mim E aí eu vou ficar vivo Com essas munições explosivas Elas que vão me proporcionar um meio de eu ficar vivo A bruxa pode derrubar A equipe inteira se ela quiser Não tô nem aí Eu vou dar um jeito só de fugir Gente, por que que... Ah, oh, meu Deus, por que que tá chovendo desse jeito? Onde é que eles arrumaram o laser? O Joker. A gente tem que matar todos esses zumbis daqui. Outro anjo. Ela tá chamando a bruxa de anjo. Galera, pelo amor de Deus, não atira na bruxa. Pessoal. me larga, me larga, não, não, a bruxa vai matar geral, Gente, passamos. O coach foi de base. O corte foi de base, mas o que importa é que a gente tá vivo. Nossa, eu tô perdido ali. Acho que é o, o local que a bruxa tá. Então a gente vem para esse lado... contrário. Com certeza o... Dá pra reviver o coach. Eu vou salvar meu amigo. Eu vou salvar meu amigo. Não dá. Koote, meu amigo Carai mano. Salvamos. Salvamos o Koote, cara. Todo mundo vai chegar no final disso aqui, cara. Final feliz. Meu Deus, não é possível. Cara, eu, eu tô emocionado que eu consegui salvar o Koote. O Koote, você tá fazendo o que aqui, aqui? M16. Ah, mas já chegamos no final da fase, não? Pelo amor de Deus. Galera. Tudo deu certo, cara. Depois de muito sofrimento. Atrás desse ônibus. Deixa eu ver meu café. Restinho de café. Guys, não acabou. Nossa, eu achei que aqui seria o final da fase. Enorme esse... Isso... Ah! Meu Deus! É Guerra Mundial Z agora? Que isso? É Guerra Mundial Z? Caralho, vocês viram? Aí chegou no final da fase. Vem, vem, vem. Entra, entra, entra. Finalmente! 132 infectados mortos. O, mais que o dobro. Não, quase o dobro deles. Ó, oh, o exterminador de tanque eu dei menos dano. Dessa vez eu tava com o um porrete batendo no tanque. Munição explosiva faz infectados especiais cambaleares. Será que funciona na bruxa? Eu acho que não, hein. Mano, eu descarreguei um pente. Metade. Eu, eu dei quantos tiros eu pude. De sniper, munição incendiária na bruxa e ela não cai. Nossa, é muito louco. Bora só ver aqui como é que vai ser o início dessa outra fasezinha. Mira laser melhora a precisão da sua arma. os infectados para criar espaço e tirar melhor. Eu tenho que sempre procurar uma mira laser então, cara. Nossa, não se desce pra colocar uma mira laser na Desert Eagle, hein? Ia ficar sinistra. Ia simplesmente ficar absurdamente forte. Nossa, mano. Mas olha só como é que o meu computador é sofrido. Olha o quanto carrega. O jogo fica querendo crachar. Fala sério. Esse jogo é maravilhoso. Vocês estão gostando. Vocês estão gostando desse jogo. Ah, perigo... Reporte a doença. um. Uh, in... <risos> uh, <foda -se. risos> um pouco mais de álcool em gel a gente não estaria na merda. Um pouco mais de álcool em gel a gente não estaria na merda, hein? Meu Deus, que cutucada! Essas são as armas que a gente teria se a gente tivesse aqui, se a gente fosse jogar agora, né? Mas, como eu tô gravando um, um, um, um por vez, não vai ser. Galera, valeu aí pela visualização. Valeu por jogar junto com nós. Deixa o um comentário, o um like... Se inscreve no canal. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, fui. Finalmente, cara, passei dessa fase. Essa fase tava muito difícil. E tá no normal, hein? Tá no normal. Eu vou ter que fazer um vídeo igual o um mago. Nosso, nosso mago David Jones. Reclamando que a dificuldade normal tá muito difícil. Tá foda.